Hey, hey. E hoje gente eu vim aqui, deixa eu ver se tá funcionando e hoje eu vim aqui te ensinar como obter o Puff é, Multicou aqui dentro do Hotel dos Puff Você vai entrar no Hotel dos Puff normal e você vai clicar aqui no painel de atividades e vai fazer o que a primeira tarefa tá pedindo Exercícios para os Puff, né? Os Puff tem que fazer exercício e você vai fazer o que? na esteira aqui vai fazer o exercício puff que é meu puff dourado que eu consegui no vídeo anterior que eu fiz um vídeo como eu consegui o puff dourado que é mais fácil né e esse daqui gente é só pro como você sabe é só para os assinantes não tem como usar um assinante não fazer mas como é o Corrupinho Brasil a assim, ser é pirata se você já consegue saber eu já deveria ter recebido eu odeio isso porque é muito bugado então, quando eu conseguir fazer o outro com você, você tem que tentar. Pronto, gente. Agora você tem que esperar 20 minutos até receber o outro. Você vai recebendo coisas exclusivas de assinante. Aqui, fazer esse negócio aqui era bom só para receber as moedas mesmo. Gente, por questão de segurança, eu vou esperar aqui. Porque eu não quero perder meu, meu progresso, meu objetivo. Eu não quero perder, então vou te esperar aqui. Eu não vou sair do hotel do Puff, pra não perder essa lista e recomeçar tudo de novo. Estalta de Scorne pra adicionar do seu inventário. Gente, eu consegui o pato. O pato verde você tem que conseguir com. Com. Com o Puff e com os Puff. Pronto, gente. Agora é só vocês virem aqui na cadeira cortar o cabelo do puffy. Corta o cabelo, aparar. Faz de novo, né? Se precisar. vamos esperar. Se quiser chamar um amigo para fi... para estar mais você conversando sobre, vocês fazem, isso, entendeu? E, gente, então, você tem que clicar duas vezes na tabela, fechar e clicar para a gente conseguir. Eu nem recebi a moeda, eu recebi. Eu nem vi se eu recebi. Vamos voltar lá para baixo. É para cima, né? Para comer aqui, na comida, no porque a mão não enche o bucho, né? E se a mão não enche o bucho... Eu já fui, velho. Será que eu tenho que ir lá embaixo? Por que me trouxe aqui pra cima, então? Eu vou ter que voltar pro salgão. O que cu, hein? Ah, pra beber. Ué? Ah, aqui? Não entendi, gente. Que bugado, delícia! Nada, ah, vou ter que esperar mais um. E a último gente. Vamos conseguir por enquanto. Eu vou dançando. Gente, por último, aqui você tem que ir lá na protona de dominação de para dormir, fazer seu prof dormir lá embaixo. Também tem os as pantufas, Oxe do nada, gente. Lembrando, ele é bugado assim mesmo. Você tem que clicar duas vezes. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Finalmente, gente. Eu vou pra lá. Tchau, minha filha. Você da frente. Olha ela me vendo. Coitada. Ela não pode ir. Ai, eu esperei tanto tempo pra esse momento. Umas salas exclusivas só para assinante Olha essas árvores que bonitas. Estamos no céu, gente. Eu vou digitar a porque eu esperei muito. Eu esperei muito, não gostei. Agora tchau. Essas frutas, essa árvore com frutas. Posso adotar mais? Vou adotar mais um. Eu esperei... De, de, não dá, eu esperei demais, vamos mais um, agora eu posso descer, né gente? pronto gente é só isso, esse é o vídeo espero que tenham gostado eu vou cortar para ficar mais curto